O presente vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Nenhum novo conceito ou resultado é introduzido aqui. O que faremos na realidade é discutir certas analogias interessantes que podem ser estabelecidas uma vez que tenhamos estudado o que são assinaturas, em que consistem álgebras que interpretam essas assinaturas e o que são as álgebras dos termos sobre uma dada assinatura. Estas analogias são relevantes do ponto de vista da semântica denotacional de linguagens de programação e, por isso mesmo, têm um significado especialmente relevante do ponto de vista da teoria dos compiladores. A primeira observação que faz parte desse texto aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Tentem encontrar uma álgebra inicial que não seja livremente gerada, a saber que, embora isomorfa a álgebra dos termos, não seja gerada da forma como a álgebra dos termos é gerada. Neste vídeo, eu partirei diretamente para a discussão da anunciada analogia. É assim que ela funciona. De um lado, temos símbolos de função que fazem parte da nossa assinatura sigma. Para interpretá-los, podemos construir sigma-álgebras arbitrárias, como o b Uma destas sigma-álgebras, de fato, é a chamada álgebra dos termos, que consiste numa interpretação puramente sintática, cujo domínio de discurso contém as próprias expressões construídas usando o símbolo de função. Se isso talvez parecesse um pouco esotérico, Considere agora o que acontece na seguinte situação. Ao invés de símbolos de função, de uma assinatura, imagine que esses símbolos, de fato, se tratam de comandos de uma dada linguagem de programação. Uma coleção sintaticamente bem construída de instruções de uma linguagem de programação tem um nome, programa. Os programas são os habitantes da álgebra dos termos. São os objetos puramente sintáticos, tipicamente strings de comandos da linguagem ou outras coisas semelhantes, que têm um significado pretendido, mas não têm nenhum significado real a priori, até que uma máquina seja introduzida para interpretar esse programa, interpretando os seus comandos e construindo a interpretação do programa, reconhecendo a sua estrutura subjacente, até poder interpretar desde as instruções mais básicas até o programa como um todo. Esta analogia ajuda a entender de que forma este estudo algébrico pode fornecer um fundamento matemático para o estudo de linguagens de programação e, por conseguinte, da teoria dos compiladores. Particularmente interessante sob esta ótica é recordar o teorema da inicialidade. Tal teorema, do ponto de vista desta analogia, significa que para cada máquina interpretadora e para cada programa que pode ser escrito na nossa linguagem, existe uma única maneira de interpretar esse programa na máquina se certas convenções básicas sobre o que chamamos de interpretação forem respeitadas.